Muito bem pessoal, muito bem. Um abraço aí para você que está aí no nosso canal, né? É, você que está assistindo o vídeo nesse momento. Hoje algo bem diferente é, que eu resolvi aí passar para vocês, que inclusive é, eu estou usando para mim mesmo, que devido aí a, a tomar muito café durante muitos anos. Eu sou uma pessoa que tinha muito problema em, em comer outros tipos de alimentos. Tudo fazia mal. Bolo de cenoura, linguiça, carne gorda, enfim. Aquela comida mais gostosa que existe no Brasil, né, que é a maravilhosa carne com gordura, fazia mal. Não conseguia ter sossego na vida. Inclusive, muitas vezes fui até para o hospital para poder tomar remédio que não, não, não tinha condições, né? Não tinha condições, é, comia, fazia mal um frango assado, fazia mal, enfim. Você que tem esse problema também, agora eu descobri um remédio todo especial, estou passando para você. É, que vai acabar esse problema totalmente, inclusive eu levantava da cama, ele já levantava já com dor de cabeça. O que, que era isso? Jantava, fazia mal para o fígado... Na hora que levantar, eu já acordava de mau humor. Praticamente com uma dor de cabeça que não se aguentava. Mas olha aqui, ó. Me indicaram, eu encontrei esse remédio aqui, ó. Ó. Gengibre em pó. Já ouviu falar? Eu também nunca tinha ouvido falar. Olha só, vem nesse saquinho aqui. Eu comprei essa semana. Inclusive pra você que tá aí com dúvida aí. Uh, será que é caro? 4, né? 4,20 é o preço que eu paguei. Um preço tão pequeno para resolver um problemão, né? Um problema muito sério. Tudo, tudo que ia comer, salgado. Eu não podia nem pensar em passar em salgaderia. que fazia mal. Era aquele problema seríssimo, né? Um abraço lá para o Márcio Franco, lá de Piracicaba, né? assistindo a, o nosso vídeo que eu tenho certeza também, né, que o Marcio Franco é um pouquinho passado do peso já, né, tenho certeza que tem esse problema também. Ó, é Márcio, faz isso aqui que não vai ter mais problema, viu? você vai poder comer de tudo, inclusive aquelas pancetas gordas, né, que você é, gosta de fazer final de semana, para comer junto com a família, né. Aqui eu já preparei tudo certinho, ó, você vai simplesmente precisar de uma colherinha pequena dessa aqui, Aqui eu preparei um pouquinho de água, né? Porque se você jogar na boca esse pouquinho aqui desse pó, você não vai aguentar, né? Eu mesmo, estranha, amarga, que dói. E aqui eu vou focalizar certinho aqui o nome, para você comprar aí na sua cidade, ou tentar localizar, né? Se na sua cidade não tiver, você vem até Ribeirão Preto, a Casa Massaro tem. Lá no mercado municipal. Simplesmente você pega uma colherinha dessa aqui. Eu costumo tomar de manhã, né? Costumo tomar de manhã e também pós o almoço. Eu vou pegar uma colherinha dessa aqui. Eu não tomei a minha ainda hoje. Vou jogar dentro da água. No copo. Aí vamos misturar bem. Esse, eu já vou avisando que esse negócio é amargo, hein, gente? Mas só que vale a pena. Vale a pena que... É uma coisa que é, é tomar e se sentir bem. Você vai dormir bem, vai melhorar bastante o teu dia a dia. Porque a pessoa ruim do fígado, da tontura, dá um monte de coisa. Dá uma impressão que você está com coisa pior, né? Eu, por muitos anos, por mais de 30 anos, devido a tomar muito café, ultimamente o, o vício maior que eu tenho sempre foi café. É, agora nós estamos gravando aí às nove e meia da manhã, e eu já fiz o meu café às cinco, já acabou a primeira garrafa, né? Então o fígado não aguenta com o passar do tempo, mas agora, achei essa benção aqui, olha só, mistura bem, para não, não ficar com pozinho, né? E depois, você bebe, é claro, vai amargar, Vai amargar bastante, mas aí em seguida você pega um, um copo d'água normal, né? Eu vou beber esse aqui, ó. Esse trem amarga, hein? Esse negócio amarga, mas praticamente vai mudar o seu dia, vai mudar o seu viver. Se você que está me assistindo agora... Você pode fazer que você não vai se arrepender. Então, marca bem aí, ó. Gengibre em pó também tem vários benefícios para a sua saúde, mas inclusive para o fígado, né? Que, é, que era o meu maior problema, que tudo que eu comia fazia mal. Inclusive até um belíssimo bolo de cenoura, né? Olha só, fazia mal para mim. Agora eu posso comer de tudo, né? Graças a Deus passo meu dia tranquilo. Livre desse problema sério aí que muita gente tem aí pelo Brasil Que até passa, é, muitas das vezes, fome Por saber que se comer vai passar mal Agora você pode se livrar desse problema Deixa eu lembrar você que eu estou na Rádio Saudade do Sertão De terça a sexta-feira Das 7 da manhã às oito e cinquenta Se você ainda não conhece a Rádio Saudade do Sertão É www rádio www.radiosaudadedosertão.net www.radiosaudadedosertão.net www.radiosaudadedosertão.net E também estou aqui no canal, né? Estou aqui no canal, você que está assistindo aí. Não é somente é, é de remédios o canal, mas nós temos também as videoaulas para você aprender a fazer a sua própria rádio online. Agora chegou a sua vez de você realizar aquele sonho, né? De ter sua rádio. Falar com o Brasil, com o mundo inteiro. Porque uma rádio online, ela, ela alcança o planeta todo. Basta você trabalhar em cima da divulgação. Trabalhar sobre nossas orientações. Que você vai é, ter uma programação aí. Que você vai falar com o globo terrestre todinho, né? É, por exemplo, a nossa rádio já está Deus de 2013 no ar. Experiência nós temos de sobra na área. Nossa rádio está Deus de 2013 no ar. Nós estamos aí é, com ouvinte fixo em quatro países do mundo. E também... É, em vários estados brasileiros, né? Temos programa ao vivo de manhã cedo e nós falamos aí com vários estados, atendemos no ar através do Zap. Enfim, é uma benção, né? É uma benção. Você mesmo que talvez você não seja evangélico, mas você é, tem o sonho de ter a sua própria rádio, né? Tocar suas músicas, é, é, enfim, você tem o dom para o microfone. entra em contato conosco. Entre em contato conosco porque nós temos as nossas videoaulas gratuitamente nós vamos passar para você você vai montar sua rádio e somente você vai adquirir o sinal é o sinal do stream é, e vai ter a nossa orientação total é, para você começar a trabalhar para você começar a locutar tanto ensinamentos como você entra no programa como você é, começa, como você sai, enfim, como você termina a programação, aqui você pode, pode ter a sua própria rádio online e aprender tudo sobre o assunto, tá bom? Entra em contato, 16 é o código de diário, 988269117, 988269117, você pode entrar em contato e pedir mais informações, não se esqueça desse belíssimo remédio, é gengibre em pó, vai resolver o teu problema de fígado, vai resolver a tua, o teu problema de má digestão, enfim, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu dia a dia, no nosso canal nós não temos apenas é, receita de remédios, mas também temos aí algumas cidades, talvez que você esteja aí nos assistindo em outros estados brasileiros, é, nós filmamos aí algumas cidades de Minas, aqui de São Paulo, para você vir conhecer um pouquinho dessa região, às vezes você mora em, aí no outro canto do país, não tem condições de vir até aqui, mas através do nosso canal, nós mostramos aí o que há de beleza, as belezas que o senhor criou, é, nós mo mostramos aqui para você através das imagens aí que nós gravamos, aonde nós passamos aqui no interior de São Paulo, tá bom? Não se esqueça, www.radiosaudadedosertão.net, das 7 da manhã às 8h50, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva e dá o seu like aí, nos ajude rodando dos nossos vídeos, já tem quase 300 vídeos aí à sua disposição, tudo com conteúdo especial, nada... É, que venha denegrir a família, nada que venha é, passar uma mensagem errada para a família brasileira, mas tudo um con conteúdo super especial, inclusive material para você que trabalha com rádio, temos vinhetas gratuitas, né? basta você entrar em contato com a gente, nós passamos para você gratuitamente com o maior prazer. Né. Um abraço para você e até a próxima, aqui um aquele abração todo especial, do seu amigo, do seu professor Boina, um abraço